Viva amigas, consegui fazer aqui uma caixinha, um ponto, isto é um ponto de crochê, que faz uma caixinha. Muito interessante, o ponto fica mesmo top. Ainda não está arrematado porque eu não posso cortar as linhas, que eu tenho poucas linhas, estas linhas são caríssimas. De forma que isto é só para demonstrar, vamos lá ver se eu consigo desmanchar isto aqui um bocadinho. Para as amigas verem como é fácil de fazer este ponto puxei da minha cabeça foi top então o que é que o macramê se lembrou de vir pôr as argolas, as laçadas todas, todas, todas, todas, todas, todas até só depois quando chega ao início é que começa a fazer os pontos <risos> é, isto é top ou não é top amigas? muito fácil pronto, top e aquele ponto é um ponto normal aquilo é maravilhoso